Fala galera, mais um vídeo pro canal aí. Então, gravei esse vídeo boladão aí, usando o Kong e o Clá, mano. Caí em semana é factória, devia o que aconteceu? Que combinação insana, hein, rapaziada. Vocês têm que ver esse vídeo, que ele tá insano. Então, vê o vídeo aí, deixa o likezão, compartilha, manda pro teu amigo. E é isso, meu parceiro. Vê até o final pra dar aquela ajudada que tu vai gostar de ver até o final, porque o vídeo tá muito bom, parceiro. Só ó, vai lá no meio do crânio. Mano, eu faço live na buia, do diamante, do código. Se quiser ver, vai lá na minha live da buia, só pesquisa Cafa, beleza? Tamo junto, é nóis. Me segue no Instagram também, Cafa agora no final. É nóis. Um beijo e fica com o vídeo, meu cria Bora botar o Kla O Kong, juntar os dois E cair na Factory, botar esses dois danados O Kong tá leve, eu um, vou upar ele O Muay Thai, né, que é o que é o danadão E Kelly, né, tem que ter uma corrida, né, rapaziada Já logo, já o upei logo o Kong Tá, beleza, é isso Tomara que é safe no troll também, né Porque às vezes o avião passa longe da fac demais Pô, passa em cima da fac Tamo junto é nós Tá caindo vários caras aqui já Como eu tô sem a, a, aquele bichinho de, de voar longe ó. Uau, O falcão Então eu pulo perto da factória Jago em cima logo pra não dar problema não... Ah, você não conseguiu chegar até a factória Pulei até um pouco depois ó. P podia ter pulado um pouquinho antes ó. Tá caindo cara, os caras caindo aqui ainda Vem pro pau, vem pro pau, vem pro pau Vem pro pau, mano Vem pro pau, vem pro pau Vem pro pau, vem pro pau, otário Ah, esses carinha doidão Vou dar suco na tua cara, vai, pula pra tu ver ah, ah meu, Deus! meu Deus! Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa, eu não sabia que o soco pegava na moita, não, mano. Vamos tentar outra. Agora a gente sabe que o soco pega na moita, né, né? Você já sabia já. Eu não sabia, não, mano. Vou cair em cima do bigolão, porque se os caras caem lá agora, eu vou meter a soco. Cai em cima do bigolão para tu ver, raparigo. Vamos! Tá ninguém caindo, tá ninguém caindo em faca, mano. Oxi, vem pra faca, danado. Vem. Olha, vem se divertir. Isso, cai aqui em para tu ver. Ele vai cair aqui, ó. Nesse aqui, ó. É, é, não cara aqui não. Se cai aqui, o pa Eita! Calma aí, porra! Ah, esses caras é pela pura. Ah, não, mano É, tropeano Eu não sei jogar de soco, não, tropeiro. Agora vai Agora vai, rapaziada Pode ter certeza Agora eu vou ser maceteiro também, parceiro Eu vou dar soco abaixado também Tô nem aí Cai aqui na rodinha com o pai Cai na rodinha com o pai Ai mano, não tem como ir lá, não, é ah, Vou pegar esse cara aqui, ó Vem, negão Vem, negão Vem, negão Vem, negão. Já foi um aqui. Ah, sério, eu vou no soco pra tu, você acha que eu vou puxar arma? Bagulho é soco, rapaz. Você é daí, desce aí, pô. Desce aí que eu vou oprimir. O clima tá gostosinho, não azeite pra tocar tiro. Ah, esquece, é assim, né, galera? Pulo pra cá. Pulo pra cá. Eu vou cair. Ah, meu Deus! Ai. <risos> Não era pra acontecer. E aí, loucão? Eita, calma aí, calma aí. Sem querer, querendo. Só Top, peito, trapinha. Eu tenho que relar uma vida, mano. Não que tinha, mano. Senão, tomou um tiro e morrer. Me deu logo dois, valeu. Cara lá. E aí do peito, trap. A cara, coelhão. Cara, aí, Trepinha. Ele, ele tomou dois tirão na cara. Eu tô de classe, estão ligado o que eu vou fazer, né? Vou subir na, na clock aqui. Vamos ver se tem uns carinhas aqui, mané. Ou se não, nós pegamos a moto e a massa, papai. Pegar a motinha aqui naquele reitão, papai. Vou vir pra angar, né? Já que não tem ninguém em né? Ah! dá na Caraca, trapinha, sem assense nenhuma. Vamos lá ver se o cara tinha algum gelo. Pá. Mas vocês viram que a, como é que a grosa tá apelando, né, galera? Ó, calma aí, doidão. Aqui, ó. Olha a planta, olha a planta, trapinha. Olha a planta, a planta metendo o pé. Vai, otário, vai, otário. Olha a planta aqui, otário. Peida não, parceiro. Ih, meteu o pé, trapinha. Pra onde será que o danado foi? Olha lá o danadinho lá. O não vai correr de mim. Olha lá, olha lá. Já tomou capa. Eu oh, botei a sense certa, hein, papai. Oh, se me dá tiro, morre. Ó, oh, ó. Oh. <risos> Danadinho. Danadinho. Se ruxar, morre. Ó, ó. Ó, capa. Já tomou capa de cento e pouco. Tá em choque, né? Ei, é, neném! <risos> Ficou em choque. <risos> Manda um na pra rapada, Pinha. Uh, pronto, já matei. Agora eu vou virar o Kong naquele jeito. Ah, apeludo. Vou subir, vou subir com o meu Konga! Ele pulou. <risos> e aí, doidão? Ele <risos> tá loucão, uh, meu deus! E aí, doidão? Ó, na, na tua cara, <risos> louco pegando o tirolesa no meio do, do 15. Vivo, o cara vai lá e pega tiro. É muito louco, tropinha. Quem é, quem é o louco que vai dar tiro também no papai? Olha lá, lá, lá, lá, lá, lá, Já pula aqui, logo aqui, ó. Ó. Que apelação esse menino, hein? Que capa, rapaziada. Botei calibradinha hein? O que tava pulando muito, puxando muito pra. Eita! Eita, eita, eita, eita Eita, eita! Eita! Toma capa! Caralho, lascou, Drabia. Já vai, otário, vai. Ah, vai tomar no boi. Você quer me matar agora? Você quer trocar Você quer de. Eu não tenho gelo, otário. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Deixa eu dar um banhazinho. Tô fazendo vídeo, por favor. Bora, pet. Pet preguiçoso, cara. Ah, como é que eu vou ruxar? Uh. Cacete, lascou. Putz, Estou lascado. Como aí, danadão? Caralho! Como aí, doidão? Caralho, tá aqui, mano. Toma, bonito. Me dá teu gelo, me dá teu gelo. Só tinha um gelo, velho. É o famoso Kong que tá dando o tiro e queda. Quatro gelinhos agora, tocou. Ele tinha em gelo, pô. que eu falei besteira. É eu e Ma... mas não sei quanto Tô contra um montão de cara. Aí o Kong é pelão, hein, cara. O cara ficou durão pra mim, eu dei só o capão, filho. Acho que os caras tá tudo. Opa! Tomou capa! Eu quero dar, eu quero dar três capas, mas o cara ficam girando assim, ó. Aí, aí não tem como dar dois, três capas, não. Tá muito durado atirando aqui, os caras vão lá e. Olha. Toma na cara. Caralho, o maluco é brabo. É eu e mais um agora, né, galera? Vamos ver agora o que, que vai dar. Se ele estiver por aqui, ó, eu vou ativar o combo e vou esperar. Se ele estiver por baixo, acho que já vai ter me visto, tá ligado? Eu consigo relar usando conga, mano Isso aqui é muita roubada Eita, papai <risos> Tu vai se matar, hein, negão Pra que pega Vai, negão, cuidado aí, negão. Cuidado aí, negão. Acabou minha bala, mano. Ah, mano, vai aqui, eu colo aqui ó. Vira o Kog, vira o Kog. Ah, apertei pra virar o fogo, mano. Ah! É isso, trapinha. Buiazão. E os caras também da partida inteira. Ninguém aguentou comigo. Então é isso. Tamo junto, é nóis. Deixa o like. Valeu, compartilha. Because I wasn't getting paid These hoes I can't blame Nobody feeling my pain I don't wanna switch my lanes And I don't think I'm gonna the Things don't feel the same I don't wanna play no games